Olá, meu nome é Aldo Lucion e esta é uma aula sobre a neurociência do sono, em que eu pretendo analisar um aspecto importante na geração do sono, na origem do sono, que é o papel da melatonina. Para, para um aproveitamento adequado dessa, dessa aula, eu... Uh, pressuponho conhecimentos que envolvam a estrutura da retina lá do nosso olho, a fisiologia, do funcio o funcionamento da retina, especialmente a transdução do sinal luminoso lá na retina, e alguns conhecimentos sobre sistema nervoso autônomo. Relógio biológico melatonina. Nesta figura aqui, eu exemplifico algumas funções do nosso corpo que são distribuídas ao, lo ao longo do tempo. Ou seja, nós temos mecanismos in intrínsecos lá no nosso sistema nervoso central que distribuem as suas funções ao longo do de um período de 24 horas, por exemplo, gerando o que se chamam os, cir os uh, ritmos circadianos. E aqui nós temos algumas variáveis que foram analisadas. Eu destaco inicialmente aqui a melatonina. A melatonina é um hormônio, é um hormônio em que ele tem uma concentração baixa durante o dia. Ou seja, quando a luz, nós estamos acordados, a melatonina lá no nosso sangue, né, está muito baixa. Ela aumenta no início do período escuro e ela tem seu pico lá no, na fase intermediária lá do, do nosso sono, ou seja, ela se mantém bastante alta. Lá no dia seguinte, quando amanhece novamente, ou seja, volta à luz, a melatonina cresce, ou seja, é um hormônio que tem sua concentração maior durante o período de sono. Só para exemplificar, eu coloco aqui outras variáveis, por exemplo, um outro hormônio, que é o cortisol. O cortisol, ao contrário da melatonina, ele, na nossa espécie, né, ele é muito alto no início do período claro. Se vocês forem lá no laboratório coletar sangue na primeira hora da manhã para medir o, o cortisol, ele vai estar bem alto. Se forem lá no final da tarde, ele vai estar baixo. E isso é normal, isso se espera que seja assim, isso é um ciclo, um ritmo circadiano normal lá da secreção do cortisol desse hormônio. Uma outra variável, como por exemplo essa aqui, é a temperatura corporal. Durante o dia, a, nossa temperatura, a temperatura do nosso corpo é mais alta do, do que durante a noite, até porque durante a noite essa temperatura tende a diminuir, porque nós uh, nos movimentamos menos durante a noite e a contração muscular é um fator importante na geração de calor para o nosso corpo. Esses são exemplos assim, de ritmos circadianos de, de, de temporização das variáveis, das funções do nosso organismo. Núcleo supraquiasmático é um pequeno núcleo localizado aqui no nosso cérebro, no nosso... Cérebro. Nós, só para explicar um pouco mais a figura, aqui nós temos uma representação esquemática do nosso encéfalo. Aqui nós temos o tronco encefálico, o mesencéfalo, a ponte, o bulbo, aqui embaixo a medula espinhal. Aqui em cima nós já temos estruturas prosencefálicas, o tálamo e aqui nós temos o hipotálamo naturalmente se chama hipotálamo, porque está abaixo do tálamo. E no hipotálamo, nós temos um núcleo chamado supraquiasmático. Por que eu destaco o núcleo supraquiasmático? Porque este é o relógio biológico na nossa espécie. É como se fosse o relógio mestre. Lá existem outros, mas este é o principal relógio relógio biológico, o que nós temos em muitas espécies animais também tem. Ele é o temporizador das funções do nosso organismo, esse núcleo supraquiasmático. Bom, dito isso, eu pulo para este outro lado aqui. Nós temos aqui a glândula pineal. A glândula pineal é uma glândula que secreta um hormônio chamado melatonina. A melatonina é um hormônio que tem, como nós vimos anteriormente, né? a melatonina, como mostra esse gráficozinho aqui à direita, a melatonina tem seu, a secreção máxima durante a noite, quando está escuro. Ou seja, é um hormônio que necessita da redução de luz. A luz inibe a secreção de melatonina. Então, a glândula pineal, é essa glândula que produz a melatonina secreta, a melatonina e lança lá na circulação sanguínea. E essa melatonina é muito importante na temporização do nosso sono. Como a experiência de cada um de nós, chega uma determinada hora, do início da noite, aí depende da, da pessoa, pessoas têm ritmos diferentes, mas chega uma determinada hora, a pessoa começa a sentir sono e vai dormir. Essa essa esse fato assim, da pessoa começar a sentir dor, a melatonina tem um papel essencial para isso. Bom, então, a melatonina é produzida aqui pela glândula pineal e lançada na circulação sanguínea. O que eu quero explicar aqui é como a melatonina é secretada, ou seja, quais são os mecanismos que induzem a secreção de melatonina. Quais são os mecanismos que induzem a secreção de melatonina? Bom, a melatonina está relacionada com a luz. No nosso corpo, o órgão, o receptor relacionado à luz, são os olhos. Então, a luz, eu passo agora, pulo lá da pineal aqui para o olho. Então, aqui no olho, a luz penetra e vai atuar, a luz vai atuar sobre células peculiares. Células ganglionares que estão ali na nossa retina. Estas células ganglionares são, células, são neurônios, são células nervosas ganglionares localizadas na retina. Estas células produzem uma, um fotopigmento chamado melanopsina. Melanopsina é um fotopigmento, significa uma substância sensível à luz. As palavras, fazendo um breve parênteses, as palavras são parecidas. Melanopsina, melanina, mas são, me, perdão, melatonina, mas são ah, ah, funções como, muito diferentes uma da outra. Então, melanopsina é um fotopigmento. É uma substância que está ali, é uma proteína que é expressa nas células ganglionares aqui da retina. Bom, o que, que a luz faz? sobre a melanopsina. A luz penetra aqui no olho, atua sobre essas células ganglionares que produzem melanopsina e geram um potencial de ação, ou seja, estimulam essas células ganglionares específicas aqui, gera-se uma atividade elétrica por essa via que penetra aqui no sistema nervoso central e vai fazer sinapse com o núcleo supraquiasmático, vai atuar sobre o núcleo supraquiasmático. E estimular o núcleo supraquiasmático. O núcleo supraquiasmático, por sua vez, se relaciona com um outro núcleo hipotalâmico chamado paraventricular. O núcleo paraventricular desce envia uma projeção descendente que vai até a medula espinhal. É uma via um tanto complicada, mas é assim, ela desce lá na medula espinhal e vai atuar sobre neurônios do sistema simpático localizados aqui na medula espinhal. Esses, esses neurônios pré-ganglionares do simpático fazem sinapse com o neurônio pós-ganglionar localizado aqui nesse gângulo cervical superior e esse neurônio pós-ganglionar simpático estimula, estimula a pineal a produzir a melatonina, portanto... A secreção de melatonina depende dessa estimulação simpática que vem lá da medula espinhal. Esse, essa é a via principal. Existem outras vias diretas aqui que eu não vou entrar em detalhes nesse momento. Mas a pergunta que talvez vocês estejam se fazendo é a seguinte. Se a luz excita a célula ganglonar produtora de melanopsina e... A melatonina é secretada com a escuridão. Como é que funciona esse sistema? Porque nós precisamos ter redução de luz para aumentar a secreção de melatonina. E eu estou dizendo que a luz estimula as, essas células ganglionares que produzem melanopsina. É verdade. O ponto-chave parece estar aqui. A luz, recapitulando, a, e com mais detalhes, a luz. Esse, estimula essas células ganglionares produtoras de melanopsina em que enviam um potencial de ação aqui para o núcleo supraquiasmático. Aqui tem um, um detalhe importante. Essa via que chega aqui no supraquiasmático atua sobre neurônios gabaérgicos localizados aqui no supraquiasmático. Como provavelmente vocês sabem, os neurônios gabaérgicos são neurônios basicamente inibitórios inibitórios. Então essa via excitada aqui pela luz aciona, estimula uma inibição que são essa, esse pequeno circuito entre o núcleo supraquiasmático e o paraventricular. Portanto essa via gabaérgica inibe o paraventricular, inibe o paraventricular porque enfim essa é a função do GABA ele acaba hiperpolarizando essas, esses neurônios aqui no núcleo paraventricular. E o núcleo paraventricular tem uma ação tônica basal aqui sobre o simpático. Portanto, o que a luz faz é inibir, o para a, inibir a ação do paraventricular sobre o simpático, que é o que ocorre quando, a, quando há luz no, no ambiente. Quando a luz no ambiente. Quando a luz é cortada, a gente fecha a janela, apaga a luz, apaga a televisão, apaga o celular, de preferência. Quando a luz termina aqui no meio ambiente, essas células produtoras de melanopsina são menos estimuladas, portanto, elas inibem menos aqui o paraventricular, liberando o paraventricular. E ele tem uma ação estimulatória aqui sobre o simpático e, portanto, a melatonina é produzida aqui pela pineal e nós temos esse aumento aqui durante o período noturno. Quando a luz, mesmo no período noturno, há um bloqueio de melatonina e esse é um grande problema assim das cidades modernas que há muita luz há excesso de luz a luz bloqueia sempre a secreção de melatonina bom olhando em maior detalhe aqui eu quero mostrar um pouco mais detalhes e isso aqui é uma, um resumo da nossa retina nós temos as células receptoras aqui os bastonetes os cones e nós temos células ganglionares que se projetam lá para, pelas vias ganglionares. Existem basicamente dois tipos de células ganglionares: aquelas relacionadas à formação de imagem, que nós enxergamos os objetos do ambiente, e células ganglionares que não estão relacionadas à formação de imagem. São células ganglionares relacionadas, por exemplo, a. A, a, a excitação lá do núcleo uh, supraquiasmático e relacionadas com a secreção de melatonina pela pineal. São células ganglionares não relacionadas à formação de imagem. São células ganglionares que também estão relacionadas lá no reflexo pupilar. Todos vocês provavelmente sabem, quando a gente coloca luz no olho, a pupila se fecha. Esse reflexo pupilar é coordenado ou tem seu início na verdade através dessas células ganglionares são chamadas intrinsecamente fotosensíveis porque elas dentro dela tem aquela melanopsina essas células ganglionares contém melanopsina e quando a luz incide sobre elas elas despolarizam Despolarismo. Ou seja, essas funções relacionadas, por exemplo, à glândula pineal ao, ao, ao reflexo pupilar, não dependem dos, dos, não dependem totalmente, são afetadas, mas não dependem dos receptores para a, relacionados lá à formação da imagem. Deve-se uh, ressaltar assim, a título de informação: o, o número dessas células ganglionares lá, uh, uh, intrinsecamente fotossensíveis, são é pequeno, o número é pequeno, é em torno de 2% a 5% do total de células ganglionares estão relacionadas a essa função lá da secreção de melatonina ou do reflexo ah, ah, pupilar. Então, essas células que produzem a melanopsina, elas expressam essa proteína na membrana. Esse aqui é um gráfico interessante, mostrando a... Isso aqui também é fisiológico, está relacionado àquela questão da redução da quantidade total de sono que nós temos com o passar da idade, a secreção de melatonina lá pela pineal, tem essa, apresenta essa curva aqui no eixo uh, vertical, é a quantidade plasmática de melatonina, e aqui no eixo horizontal nós temos a idade em anos. Então a melatonina diminui com o passar da idade e chega a valores muito baixos, assim lá aos 60, 70 anos, reduz bastante. É possível, é, é uma das causas da, da, da, da redução de sono que uma pessoa mais velha tem. Volto a enfatizar: isso aqui não é um distúrbio do sono, isso aqui todos nós uh, temos ou, ou teremos ainda no futuro, uma redução da secreção de melatonina. Esse é um outro aspecto também uh, de, de conhecimento mais recente, mostrando aqui do outro lado. Entendi, lá eu, no, no slide anterior eu estava vendo a melatonina, que ela é produzida pela pineal. Agora eu estou olhando as células ganglionares, aquelas que produzem melanopsina, que estão lá na retina. Então essa aqui é uma célula ganglionar produtora de melanopsina de uma criança de 10 anos, e essa aqui é uma célula ganglionar produtora de melanopsina de uma pessoa de 81 anos de idade. Então o que se observa aqui, assim, a imagem, né, é a redução com o passar da idade, a redução da arborização dendrítica. Ou seja, redução do número e da... da, da da complexidade da arborização dendrítica. Deve-se dizer que é nesses dendritos aqui que está, que, que, que está aquela, a, a, aquele fotopigmento chamado melanopsina. Portanto, isso aqui é uma outra causa assim, da redução, ou uma outra possível causa da redução da melatonina, ou seja, a redução ali do mecanismo, do passo inicial. Né? O passo inicial para a secreção de melatonina é a a, a despolarização dessas células ganglionares que contém melanopsina. Como resumo do que nós estamos analisando, a melatonina é um hormônio, é uma indolamina, sintetizada a partir do triptofano. O que eu quero caracterizar aqui, que é uma indolamina, que é uma substância que passa barreiras celulares Facilmente. Então ela entra na circulação sanguínea e depois ela volta, ela pode entrar facilmente no nosso sistema nervoso central. Tanto é que pessoas tomam comprimidos com melatonina, então essa melatonina entra lá na nossa circulação sanguínea e chega no cérebro. Ela passa facilmente as barreiras eh, celulares do nosso organismo. Bom, essa melatonina é um hormônio secretado pela glândula pineal pela ausência da, da luz. Isso não pode ser esquecido. Luz inibe a secreção de melatonina, qualquer luz, especialmente na faixa, em algumas faixas, por exemplo, do azul. A luz despolariza, a luz despolariza as células ganglionares da retina intrinsecamente fotossensíveis que se aprevia dessa forma, né? células ganglionares da retina, intrinsecamente fotossensíveis. E elas são fotossensíveis porque elas expressam né, essa melanopsina. A melanopsina, que é um fotopigmento. A melanopsina é um fotopigmento, do ponto de vista químico, é uma proteína da família das opsinas, assim como a rodopsina lá nos cones e bastonetes, ou mais especificamente nos bastonetes. É uma proteína sintetizada lá por aquelas células ganglionares. O núcleo supraquiasmático é o principal relógio biológico do nosso organismo. Ele é estimulado por essas células ganglionares que produzem melanopsina. Ele é estimulado. Mas a resultante final que nós vamos ter lá na, na, na pineal é a inibição da pineal, ou seja, a luz inibe a secreção da melatonina pela pineal. É necessário reduzir a luz, é necessário a escuridão para que a melatonina seja uh, secretada, ou seja, nós temos que reduzir a a ação da luz sobre essas células intrinsecamente fotossensíveis que contêm a melanopsina lá na nossa retina. Era isso que eu gostaria de conversar. Muito obrigado pela atenção.